Não é trollagem não. Não vou pegar uma sem é. não. Vira pra cá. Ó, pode tirar a venda. Não olha pra trás. Aqui. Esse é o seu presente novo. Esse caminhão é. Verdade. Nossa, velho. Você nunca mais vai ver aquele caminhãozinho, esse caminhãozinho é seu. Você tá brincando, cara. Pode é ver, é o caminhão mesmo? é seu. É verdade. O caminhão é seu. Nossa, cara. Meu, o que, que você acha? A chave isso tá aqui. Rapaz. Nossa, que do céu. Entra lá, Thiago, dá tudo mais. Rapaz, que maravilha, hein, cara. Tava precisando? Deus me livre. Tava, tava precisando disso. Ter... Aquele seu tá caminhão com... tava dando muito problema, né? Tava dando muito problema, um caminhãozinho pequeno, mas aqui. O que, Rapaz... que você achou? Nossa Senhora, bicho. Ele Esse... Você está brincando, é sério mesmo? É sério. é sério. Ele é seu. Nossa, cara. Não não, não vai ficar com saudade é do outro não? Ah, ele ajudou bastante, né? Mas esse, agora, né, com esse caminhão aqui dá para gente trabalhar melhor, né? Dá, né? Obrigado tá? Obrigado. Nada. Nossa você viu como ele é grande? Olha aqui. Ele é bem maior do que aquele que você tinha, né? Ele Nossa, só não tem o um baú e depois tem que pular o baú. Ah, mas dá para? Aí usando. Pra... É, é grande. É, mesmo, né? é verdade. Gostou? Oh, demais. <risos> Obrigado. Filho. Nada. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Do presente novo. Gostou mesmo? Nossa, eu adorei. E aí você achou? Top né? Top. É isso aí galera. Tam agora mindinho. ele vai dar uma volta Thiago? É, agora ele vai dar uma volta. Bora lá então? Bora, vamos lá. Cara, esse caminhão é muito lindo, velho. Olha isso. Isso é louco. Ó. Esse aqui é grande por dentro, hein? Esse grande não, Tá grande. O básico sobe aqui, Rapaz, ó. Tem que dar uma lavada nele certinho, né? Mandar higienizar, né? É, ué. Já é motorista de caminhão, filho, já sabe Vai ser grande, hein? Vai ser grandão aí, rapaz Vai dar trabalho pra acostumar, né? Top, hein? Top, né? Top. Será que ia andar mais com outro? É. Tem comparação, hein? Com certeza, né? O loteiro é pequenininho, né, o loteiro é pequenininho O outro você não vê mais agora também Já era As boas recordações aqui, o caminhãozinho ajudou bastante eu também né? É isso aí Olha é esse bichão aqui Caminhãozão novo Na volta na estrada ali, vamos ver como que ele anda Galera, nós vai pegar a estrada aqui agora Vamos ver se o bichão é bom mesmo. É né? Vamos fazer o que tem que fazer primeiro, né? O que? Agora a gente vai entrar aqui, vamos passar o cinto, né? É, vamos passar o cinto aí que Tem que ser respeitado, né? Tem que andar com cinto é verdade. certinho, né? Não pode... Não pode andar sem cinto, Leandro a venda, uso do Cauê cara, mas esse caminhão é muito grande véio, por dentro o outro era pequenininho Vou pegar a rodovia agora e vamos ver como que o, o chão anda na estrada Quando carrega ele, você manda uma foto pra mim. Se leva, ou não? É esse vidro aí. Retorna aí que eu tenho que ir lá buscar o carro também O cabelzinho anda bem, o é bom, cara É bom, né? Bom. Eu acho que ele com, com carga, ele deve andar bem também, né? Ah, deve, bem tem reduzido, né? Tem, né? Reduzido. O outro não tinha, né? Não O outro era simplesão, né? É, é simples, O outro nem freio ele não era, né? Não era Igual o carro o disco não. Mais caminhão, cara. Mas nem acredito, cara. Tem que colocar um rádio é, vou... nele agora, hein? Gostou do caminhão? Oh, Demais, né? Apresentão, deixa de você vai. Ele não gosta, hein? <risos> É isso aí galera. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Gostou mesmo? Opa, muito. Então é isso aí, galera. Essa foi a primeira volta aí do caminhão. Falou, pessoal. Tamo junto. Tchau, é isso aí.